patrocinado pelo Instituto Boechat de Acidentes de Montanha, os acidentes da semana. Né? Esse acidente me chamou a atenção porque praticamente toda semana eu anuncio aqui um acidente que aconteceu em Santa Catarina. Quando eu e o Redi começamos essa versão de Fano e Flags para a escalada chamado Papo de Redação era lá em Curitiba o que tinha bastante acidente. Agora parece que a quantidade de pessoas perdidas em trilhas, caindo de cachoeira, resgatada de rapel, na, em Santa Catarina, na região lá na, perto do litoral, Florianópolis e etc., é gigante. Então a gente precisa entender, viu, pessoal de Santa Catarina? O que, que é que tá acontecendo? A Boneário Camboriú. Um casal, etc e tal, lá, lá, lá, lá, lá, Caíram vítimas de 24 e 35 anos através da trilha. Tiveram que ser resgatadas de rapel. O cara teve que ir lá, resgatar tudo e não sei o quê. Toda semana eu noticio que em uma trilha a pessoa ou cai na cachoeira, ou tem que ser, ou, sei lá, torceu o tornozelo, ou tem que ser resgatada porque ficou perdido. Alguma coisa está sendo... Mal exploradas trilhas, ou está sendo mal sinalizada, ou as pessoas estão indo lá na, na, na, no Bumba, meu boi, né? Na porra louca, querer fazer a trilha, e isso é responsabilidade de vocês, montanhistas de Santa Catarina e da Federação Catarinense de Montanhismo também. Ah, mas por quê? Porque Tu, quando a pessoa se perde numa trilha dessa, espirra essa fama de perigoso de fazer trilha em vocês, montanhistas. Nós, montanhistas. Nós, né? Em nós. Em nós.